Se eu for comprar hoje na embala, quanto, quanto tipo, que eu tenho que comprar? Mil unidades, que é o primeiro milheiro que você falou? Esse é o mínimo que você não, tem um, não? Posso comprar menos? Não. 25 unidades. Nossos packs tem 25 unidades. E se for caixa de mudança, ainda vem menos. Se eu não me engano, vem cinco. Caixa de mudança ah, são aí. caixas maiores, né? ainda vem cinco. Então, é, no site você consegue comprar quantidade reduzida legal vocês estão entregando em todo o Brasil aí nesse 1 um milhão de faturamento de caixa para todo mundo como é que vocês estão fazendo é todo o Brasil mesmo graças eu sei que a Deus, Deus em todo o Brasil estão rodando tudo temos temos caminhão estamos viajando né tô me sentindo a Magalu agora a gente tá a gente tá entregando em todo o Brasil aonde a transportadora permite entregar a correio a, a primes aqui em São Paulo inteira né o nosso próprio flex aqui dentro de São Paulo então a gente aumentou a nossa malha logística tá bem bacana boa então dá para ter uma entrega rápida e a gente consegue a gente consegue embalagem também num preço bom mesmo não estando em São Paulo que acho que é a dor de muita gente né tem a gente que fala pô tô longe de São Paulo não consigo um preço competitivo Então vocês estão entregando hoje um preço competitivo também mesmo para fora de São Paulo mesmo para fora de São Paulo sabe qual é a minha sugestão para esse pessoal que tá longe me chama para gente fazer parceria aí vocês começam a montar a embalo é bem na cidade de vocês aí a gente entrega caminhões comenta tá tudo beleza carretas me Boa. chama que eu vou legal é só então, para quem chamar. tiver interesse na revenda também sabe que tem um mercado de e-commerce aí mas se você tem problema para comprar embalagem todo mundo tem problema para comprar embalagem então, às que, vez, você não. consegue não aproveitar e já fazer ser é a ponte do meio do caminho aí é para você poder revender né isso é legal também é só ter disponibilidade gente né só ter disponibilidade porque é um negócio bom é um negócio bom para montar ele em si tem que ter um, um uma energia grande né João Ma ligado 220 o Lucas que não para de trabalhar tá aí em todos os eventos tenho certeza que ele vai para todos os eventos aí do ali né, representando a gente eu que tô mais devagar viu eu já fui vamos dizer mais ponta firme agora que esses meninos chegaram eles que se resolvam eu já disse daqui a sete é. anos eu quero me aposentar né então assim tô deixando com eles aí então com a corda toda mas também já trabalhei bastante então para tratar tá nesse nesse ramo basta ter um pouquinho de, de, de energia de força de vontade no início Algumas pessoas da família até desistiram do negócio, da embala. Ah, caixa, vender caixa reciclada. Não, né? Tipo, ah, muito pouco, ganha muito pouco. Mas, gente, é, você achar uma oportunidade de negócio é agarrar e meter cara. Eu acho que tem que ser assim, né? Boa. Ok, uma dúvida: você falou de caixa personalizada, vocês fazem também. Como que funciona esse processo? É um processo que eu preciso de mais quantidade? Você falou aí do tal do clichê, né? O que é esse clichê para a galera entender? Dá, fala um pouquinho para quem quer ter uma embalagem personalizada: pode ser o saco, pode ser a caixa, só na caixa? Como funciona? Atualmente está comprando o saco já tratado para ele receber a, a logo da pessoa, né? Ou alguma coisa que ela queira colocar. Mas eu não posso dar garantia. Por quê? Porque a gente não vai personalizar esse saco. Alguém vai personalizar. Então, eu vou entregar para você você vai personalizar. Então, não posso dar garantia nisso. Hoje, a gente não personaliza o saco. Mas estamos comprando o COEX já tratado para ser personalizado. É... Quanto à caixa, sim, a caixa a gente personaliza lá mesmo na fábrica. E aí vai ter uma faca específica, por exemplo, pessoas que querem vender, o pessoal pede muito, garrafa, quer vender uísque, vinho, eu hoje não tenho uma garrafa específica, ou uma caixa específica para essa garrafa, né? E ainda mais porque são tamanhos diferentes, você pega uma garrafa de um uísque, é de um jeito, é um formato, é de vinho, é de outro, tamanhos, então hoje eu não ofereço, não, não fomos para essa linha. E aí o que que acontece? Aí o cliente vem, ele quer uma quantidade boa e eu vou fazer para ele. Fechei negócio com a Lê, vou vender umas 10 mil caixas, né, personalizada de, pra, ele quer vender whisky. Aí você vai me dar logo que você quer colocar, eu vou mandar fazer o clichê, né, e vou pedir uma faca que sirva para o molde, para cortar o molde da sua caixa, né, porque você quer a caixa num tamanho, sei lá, 20, 30, 15 e aí eu vou pedir uma faca nesse formato, digamos que eu não tenho esse formato no meu site, né porque se tiver, fica mais fácil, já não repassa esse custo para você. Se é um formato exclusivo, aí eu vou ter que pedir a faca também, aí já é mais um custo. Então a gente está falando de um clichê que pode sair de, sei lá, mil reais, três mil ou cem reais. Vai depender da informação que você queira colocar ali. Né? Então isso aí é repassado do meu fornecedor. A gente não ganha com isso, porque na hora que você sai da embala, é seu. Se você quiser levar para outra fábrica, é seu. Né? Então, não tenho interesse em ganhar nisso, eu tenho interesse em ganhar na quantidade da caixa. Né? Então, quanto mais unidades você comprar, é o ideal. Por isso que eu te falei, como nós somos fábrica, não dá para fazer um serviço de personalizado de 100 unidades. Vai tomar muito tempo da fábrica perde-se muito material quando é personalizado eu não vou aproveitar aquilo ali para algo meu né então vou ter que programar o pessoal para fazer sem unidades não vai ser possível então a gente pede a partir de 500 mil unidades e o Lucas ele é engenheiro e aí ele vai cuidar do cliente nesse sentido aí tá? ele que pode legal. demorar um pouquinho para responder mas é porque é um atendimento personalizado né ele é o sócio da embala web não é o funcionário então ele tem o maior interesse assim em atender a demanda a necessidade mesmo do cliente falei agora como se funcionário fosse a coisa mais terrível do mundo né mas é é que o cara é sócio e às vezes a pessoa não tá sabendo que ele está sendo atendido o cliente não tá sabendo que ele está sendo atendido pelo dono da empresa eu acho que isso é uma satisfação muito grande né quando a gente tem esse atendimento vamos dizer assim mais vip né mais personalizado eu acho bacana é um diferencial. Legal. Ok, então dentro dessa linha, se eu, se, se eu pegar um, um modelo que você já tem pronto no site, olhei lá uma caixa falei, ó, oh, eu quero esse tamanho aqui dentro. A partir de 500 unidades eu já consigo colocar meu logo, aí o meu custo vai ser só o clichê, que é só para poder pintar o meu logo. Aí, Dizer que, que essa precisa. caixa é do Alê. É, Legal. aí vamos ver que ele colocou lá, Universidade, é, a universidade do Whisky. Tá. Não, o teu é do uísque, lembra? Ah, tá. uh, universidade do uísque, seu produto, vamos dizer que é o Eu nem sei se você bebe, Ale, estou eu aqui falando que você está vendendo uísque, mas o uísque deve ter uma boa saída. Deve. Eu sei que vinho tem, eu já vendi vinho também, vinho tem boa saída. Então vamos lá, universidade do Whisky. Aí vamos dizer que esse clichê é só as letras, 100 reais, o fornecedor me passou. Não, o Ale, que é a universidade do uísque, é, made in China, é, produto exclusivo, mais um rótulo é, Olá, cheguei, mais a logo da sua empresa, preto e branco, é, aí já chegou mil reais, porque eu vou precisar de um clichê desse tamanho para imprimir todas as informações da sua empresa, entendeu? Então, Entendi. quanto mais simples, mais barato. E quanto maior o clichê para aparecer na caixa, maior... Maior o custo, mas esse clichê eu pago uma vez só, só para você fazer o mais Uma vez só. Pago mais. Legal. Exato, uma vez só. E se sair da Embala Web, você leva o que é seu. É uma identidade sua, a gente não tem interesse ficar, em ficar com a gente, né? Legal. Essa é a parte Calma. boa. O pessoal já perguntou: o site embalaweb.com.br Isso mesmo. em pessoal? Deixa eu reforçar uma coisa muito importante. O pessoal da Embala Web não chama cliente, viu? Não chama no Instagram, não chama no WhatsApp, não chama em local nenhum. Vocês é que tem que procurar a gente, tá bom? Então nunca Camila ou outra pessoa em bala web vai chamar para fazer qualquer tipo de ação que envolva dinheiro. Você tem que ir até o nosso site, adicionar o número que está lá do WhatsApp e aí sim a gente vai conversar contigo. Ou vai no Instagram, manda uma mensagem e eu mesma vou responder e o personalizado a mesma coisa personalizado eu indico o número do Lucas o WhatsApp que tá lá na, no nosso site que é o pessoal do atendimento do comercial indica o número do Lucas tá para não pegar números por aí de alguém se identificando como embala e acabar fazendo a transação que não vai te beneficiar em nada você só vai perder dinheiro tá? a gente não tem esse procedimento